Agora que a gente já viu a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, vamos nos aprofundar um pouco na segunda lei de Newton de uma, de uma maneira mais quantitativa. Vamos olhar como é que ela fica em coordenadas cartesianas e polares. Okay? A segunda lei de Newton, como a gente já viu, a força resultante é massa vezes a aceleração do corpo e a aceleração a gente já viu que a gente pode escrever como m r, dois pontos. Okay? Derivada segunda temporal da, da posição em relação ao tempo. O, o vetor r é o que? É Fx na direção i mais y na direção j mais z na direção k. E portanto, eu faço r dois pontos, eu derivo todo mundo aqui. Derivo esse cara daqui. I é um vetor é um vetor é um vetor unitário constante. Então, né, na derivada desse produto aqui, ele sai da derivada e, e acabo derivando só x que é uma função de t. Y e z também são funções de t. E J e K também são vetores unitários constantes no tempo. Então, a gente vai derivar só as coordenadas aqui. Tá? E aí, F, a força resultante, eu posso escrever como uma componente escalar Rx na direção I, mais F resultante Y na direção J, mais F Resultante Z na direção K. E isso daqui é massa vezes X dois pontos na direção I, mais Y dois pontos na direção J, mais Z dois pontos na direção K. Tá? Então, posso igualar termo a termo aqui, termo a termo, e aí eu eu fico com a seguinte, com a seguinte expressão, né? que F resultante X é M, X dois pontos, força resultante na direção Y é M, Y, dois pontos, e força resultante em Z é M vezes Z, dois pontos. Na prática, como é que a gente usa isso? A gente vai pegar as forças, decompor nas direções, nas direções x, y e z, pegar as componentes escalares e resolver esse conjunto de equações diferenciais que a gente tem para as três direções cartesianas, obedecendo né, eventuais vínculos entre os movimentos uh, nas três direções. Negócio começa a pegar um pouco mais quando a gente começa a tratar, a tratar o movimento né, em, em, em coordenadas polares. Por que, que a gente usa coordenadas polares? A gente vai ver que o resultado que vai sair ele é um resultado bem feio, tá okay? ele é um resultado bem feinho no fim das contas, mas que já sai com componentes de força, com componentes de força aqui. Que, que vão aparecer quando a gente entrar em, em, em coordenadas, uh, em sistemas de referência não inerciais, tratar o movimento em, em sistemas não inerciais.